sai do elevador aqui entrada de serviço aqui esquerda diretamente tá e aqui entrada do seu apartamento a nossa esquerda aqui a gente tem um lavabo gente então eu quero dizer para você seja bem vindo ao seu apartamento de luxo na Serra do Rio Grande do Sul em Gramado meu caro gente olha que lindo tá vendo lá a vista eu tô na entrada do apartamento e, e já tô apaixonado por aquela vista aquela sacada com churrasqueira eu quero te mostrar detalhe por detalhe, esse apartamento tem 140 metros privativos, três dormitórios, banheira com hidromassagem, suíte master, está com uma condição imperdível, pequena entrada e saldo em 36 vezes e o melhor gente, um apartamento desse custaria mais de um milhão de reais, está com uma promoção especial para vocês do canal meus lindos, olha só apenas 900 mil reais gente 140 metros com essa vista do quilombo três dormitórios dois quilômetros do centro de gramado meu caro isso aqui vai vender muito rápido vamos conhecer o seu apartamento então dá licença que eu vou te mostrar ó aqui a gente já começa com essa sacada linda maravilhosa churrasqueira olha gente que vista sensacional a sacada toda ela gente ó ela é, faz um desenho assim meio circular esses vidros aqui são aqueles europeus vão rebatendo tudo para o canto abre tudo aqui é demais meu caro esse aqui é o vale do quilombo um dos vales mais lindos aqui da serra né como se fosse a beira-mar todo mundo quer ter vista para cá todo mundo quer tá aqui inclusive olha só tem gente já olhando ali embaixo gente é o apartamento ó gente tem duas unidades aqui que está com preço de barbada vai vender esta semana prepara a sua família e vem conhecer esse imóvel, churrasqueira tá aqui, a pia tá aqui, olha o tamanho da sala de tá, estar, gente, gigante, quero te mostrar a cozinha dele aqui, vem cá, olha só, cozinha separada aqui, gente, com tampo granito já, muito espaço para você tá trabalhando aqui, aqui a gente tem, tá gente, também, um belo espaço aqui para você colocar uma mesa de jantar aqui. Olha só, tá aqui trabalhando na pia, tá olhando o vale lá, gente imagina a neve caindo lá. É sensacional, gente, é outro nível de vida. Aqui é a área de serviço. Olha o tamanho da área de serviço. Ó. Entrada de serviço, aqui espera para máquina de lavar. Aqui tá o junker já, já está instaladinho o junker aqui. Ó, aqui tem mais um tanquezinho e olha o sol que pega aqui, meu cara, para você estar tá secando suas roupas. Maravilhoso, né, gente? Gente, apartamento tá com ótimo preço, vale a pena você vir olhar, porque não tem nada igual. Hoje, nesse preço, nessa condição, vamos falar o seguinte, vamos falar de número. Você pode estar tá comprando um apartamento desse aqui, gente, com menos de 400 mil de entrada, já pensou? Não é bom? É muito bom, meu cara. Então, vem ver o seu apartamento, clica aí já correndo, antes que... Alguém compre no seu lugar, tá bom? Aqui a gente tem um dormitório, laminado aqui. Tem espera para calefação, tem água quente, tem gás central. Aqui tem uma sacadinha nessa suíte, ó. Aqui é o espaço que fica o gás. Olha que vista linda, gente. Olha aí. Um minuto de silêncio, só a natureza e você. Lindo, né, gente? Bacana, né? Olha só, esse é o primeiro dormitório grande. Espera para ar-condicionado split também. Aqui a gente tem um banheiro. Vamos dizer assim, você já viu o suíte americana, né? Esse aqui é o banheiro americano, ou banheiro demi-suite. Assim. <risos> Box de vidro. Ó, aqui atrás da porta tem outra porta que serve para esse dormitório. Olha que top, gente! Ali espera para calefação, abertura, gente, aqui também é pro lado norte, ó. Bastante sol aqui. Ali uma casa particular, não vão construir nada, não vai perder a vista, não vai perder o sol. Tá definido já isso aqui. Ali também a gente tem espera para a uh, TV a cabo, o guarda-roupa pode encaixar ali também. Olha que top isso aqui. E agora sim, meu caro, vamos conhecer a sua suíte master. Seja bem-vindo, bem-vinda a sua suíte na Serra Gaúcha, em Gramado. Olha só, vou começar aqui pelo banheiro. Olha que banheiro sensacional, gente. São Gabriel Preto, uma cuba de porcelana, uma torneira monocomando de água quente. Imagina você aqui, meu cara, olha só. Você aqui, na banheira, curtindo essa paisagem, essa vista. Até vou fazer uma simulação. Você aqui, sentado no vaso, ó, sentado no vaso, <risos> fazendo número 2, e curtindo a neve no vale do quilombo, não é demais, meu caro? E, e sim, ó, pagando nota, botando os status e não ter pago nem a metade do apartamento? <risos> Isso é demais, meu caro. Você pode comprar esse apartamento, ele está com um ótimo preço, uma ótima condição e você encontrou um ótimo corretor para te fazer sonhar. Deixa eu até aberto a janela, eu quero te mostrar. Olha que suíte maravilhosa, meu caro. Isso aqui é demais. Olha só o espaço ali para ar-condicionado split, a janela aqui, olha esse janelão aqui, gente, olha que lindo. Olha a natureza, não sei se vocês vão conseguir perceber, mas tem um barulhinho de rio que passa aqui, é sensacional, gente. Você está bem pertinho aqui da fábrica Floribal, gente, para você comprar aquele chocolate maravilhoso. E eu vou contar para você esse apartamento está mais barato que comprar chocolate mais barato que gasolina, gente. Olha só, gente, que sensacional. Vale a pena você chamar o corretor agora mesmo. Gente, esse é o esse é teu apartamento, cara. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá bom, gente? De coração, que Deus abençoe. Que Deus coloque o desejo do seu coração. Você clica aí e chama o corretor. E muito obrigado, desejo paz, saúde, prosperidade. E que o desejo do seu coração se realize. Um abraço do seu amigo corretor. Tchau, gente. Até mais.